A Copa do Mundo vai começar e, por isso, o Governo Federal teve de investir, e muito, na infraestrutura de telecomunicações para garantir a transmissão dos jogos. Acompanhe na reportagem de Celina Paiva. Todos os olhos voltados para estas quatro linhas. Telespectadores de todos os países vão assistir à Copa do Mundo, que começa em menos de duas semanas. Para garantir as transmissões, o Governo Federal investiu em áreas diferentes. Foram 110 milhões de reais para a estrutura que vai transmitir sons e imagens dos estádios para o centro da FIFA no Rio de Janeiro. Também houve investimento nas redes de telecomunicações dos locais onde as equipes vão se concentrar. Foram 14 milhões de reais. Além disso, foram construídos 740 quilômetros de fibras óticas nas 12 sedes da Copa. Está tudo pronto. Nós temos os estádios com as fibras óticas necessárias para fazer a transmissão de televisão, que é tão importante quanto é, a realização ali, o, o gramado, a, as condições do estádio. É, além disso, nós pusemos é, sinal de celular, antena de celular 2G, 3G, 4G em todos os estádios e em metade dos estádios foram colocados também Wi-Fi, que vai melhorar mais ainda para quem estiver navegando na internet. Com a infraestrutura para a Copa do Mundo, o governo federal antecipou em cinco anos os investimentos em redes de fibra ótica feitos pela Telebrás. Isso sem falar nos recursos empregados pela Anatel, 170 milhões de reais para melhorar a fiscalização. Esse é um legado que fica para os brasileiros depois da Copa. E achamos que o Brasil sai mais preparado em termos de, de telecomunicações depois desse desse evento, porque invariavelmente todos os serviços que foram implantados vão ser usados aí é, na sequência. O ministro Paulo Bernardo falou sobre Copa do Mundo em uma audiência pública no Senado. Lá, ele também fez um balanço sobre o Programa Nacional de Banda Larga e voltou a lembrar que a prioridade do governo é investir em infraestrutura.